E hoje é dia de coquetel porquê, e a gente vai então continuar falando dessa história do plural. E então essa outra dúvida cruel, por que que em francês as palavras que terminam com AL fazem o um plural em AUX, un animal, desanimou, animaux, te sentimentaux. porquê? Por que, que isso acontece? Para explicar isso a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho bastante. E vamos lá pro latim. Então a regra era que sempre que fosse uma consoante que viesse depois da letra L, ela ia ter o som de U. Hum. Alguma semelhança? Sei, já, já sei, é nós! É nós que falamos com o som de U, L. <risos> É isso aí mesmo. Nós, do, da língua portuguesa, a gente guardou isso do latim, que o L muitas vezes vai ter o som de U. Por exemplo, na palavra ALGUM, o algum", um", que vem depois é uma consoante, então o L tem som de U. Então beleza, o francês também veio do latim. E essa regra existia também no francês antigo, eu não sei francês. Tá? Essa regra de o L ter o som de U. Hum. Então isso acontecia no francês. E aí o que acontece no plural das palavras que terminavam com L? Um cheval. E no plural a gente ia ter tá? Aí a gente falava o S ainda e falava o L com o som de U. Cheval. Por quê? Porque o L, quando vinha antes de consoante, virava U, um. E daí a língua francesa evoluiu. Ou seja, a gente já viu que é, as palavras que terminavam em U, S, faziam plural com X. A gente já fez um vídeo sobre isso. Por que que tem plural com X quando termina com U? Então, você pode clicar no cartão aqui em cima se você ainda não viu esse vídeo. Então, todos os US S, viraram o é, X e também lá no século 16, em Paris, começou uma tendência de falar, ao invés de falar A-U, o pessoal começou a fechar e a partir do século 16 o pessoal começou a falar O, quando tinha o U, A-U. Então a gente tem lá, un cheval de chevaux, un animal desanimaux. Hum, simples, né? Mas se você ainda tá com dúvida, você pode sempre marcar uma aula comigo. Você pode ir até o coquetel.f.com e lá tem aulas especiais pra quem estuda sozinho. Beleza? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar tá sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Não deixe de me seguir nas redes sociais pra você ficar sempre por dentro do que, que tá rolando aqui no Coquetel. Belezinha? Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!